A estratégia da educação biocêntrica é a vivência. O que, que isso diferencia a educação biocêntrica de outras propostas? Veja, o doutor não estava preocupado em transmitir um conjunto de conhecimentos. Ele também não estava preocupado em colocar à disposição esse conjunto de conhecimentos para que a pessoa estudasse, pudesse ler as coisas, para que pudesse mudar o comportamento. Ele tinha uma convicção profunda de que as mudanças elas ocorreriam no comportamento das pessoas a partir do momento que elas pudessem vivenciar alguma coisa diferenciada. Então, Rolando apostou nisso, ele estruturou a ideia de vivência para que as crianças, os adolescentes os adultos pudessem, mediante vivência do aqui do agora, cheio de plenitude, para que isso pudesse realmente fazer uma transformação. A partir do momento em que essa transformação aconteça, aí sim a pessoa consegue elaborar cognitivamente algumas coisas. Então, rolando a elaboração, a compreensão, ela se vem a posteriori. Primeiro ocorre uma vivência, você sentir profundamente, para que depois você possa elaborar. Então, toda a metodologia da educação biocêntrica é pautada nisso. Criar situações de aprendizagens vivenciais para que a gente possa proporcionar algumas mudanças afetivas nas pessoas. Então, traduzindo isso no nosso cotidiano, nós não vamos estar interessados em falar, por exemplo, é, da empatia, e em discutir textos sobre empatia, buscar autores sobre empatia e daí imaginar que as pessoas cairão automaticamente mais empáticas. Isso não vai ocorrer, é preciso que você em si situações, se solidarize, se, se empatize através de situações de aprendizagem para que a partir daí você crie um novo tipo de comportamento, crie um novo tipo de vínculo com as pessoas, um vínculo mais afetivo com o mundo. Então toda a metodologia da educação biocêntrica é pautada primeiro na vivência. Ela não vai desprezar o conhecimento sobre empatia, sobre ternura, ou sobre qualquer outro conteúdo da educação é, biocêntrica. Mas a prioridade é a vivência. Esse eu acho que é um grande diferencial. Se aprende a amar, amando. Não se aprende a amar lendo textos de amor. Se aprende a solidariedade sendo solidária. Essa é uma questão fundamental que faz com que a educação biocêntrica seja, assim muito diferente de outras práticas de educação. E é justamente neste ponto que eu particularmente me encontro quando falo da educação emocional. Para mim, não existe nenhuma possibilidade é, mais orgânica de se trabalhar a educação emocional longe de vivência. Para que a gente possa realmente educar emocionalmente as pessoas nós temos que vivenciar sentir profundamente para que a gente possa dar uma qualidade existencial melhor essa é a questão para mim